A África novamente decidimos retornar. Avisamos simplesmente que estaremos no All Hora parecia boa para gra histórias grandiosas. Uma serra leoa buscar pedras preciosas. Quatro tribos formadas prontas para a expedição. Mina de portas fechadas para qualquer exploração. Ídolos e diamantes bem guardados por ali. É preciso chegar antes para vantagens conseguir. Quando foi enfim aberta, a mina se revelou. Localização correta traz item para quem achou. Mas só que para explorar tem que ser mais que xereta. É preciso conquistar sua própria picareta. Boas pedras encontrar te garante algum dinheiro. Para no mercado comprar boas vantagens mim. No começo da partida também dá para obter as garotas de saída de quem você convenceu. O vilão anunciado vê o seu fim se aproximar. Poder da ano ousado não parece adiantar. Novidade anunciada para o jogo movimentar: uma, uma tribo exterminada foi-se embora ao pilar. Xerdos são recolocados, continua a maldição, sempre é iluminado quem se anuncia vilão. Jamandinho, de vermelho, dava sinais de ruir, bem no começo do conselho, bem no final do conselho, revelou seu elixir. Na fusão as coisas mudam, testando resiliência, os rivais já se estudam, mas também a desistência. Do monogram invertido, a guerra entre alianças, o martelo sentido, chacoalhando as esperanças. No final que se avizinha, só um deles que não cai. A coroa é do sardinha e o sprint vai pra nada. O switch vai pra Mari. Dan acaba derrotado. Antes que você repare, vou continua zerado. Adorei essa parte. Beijinhos. Vejo vocês no Stars.